Outra temporada de dominio, Red Bull foi o melhor equipo de los testes de pré de la Fórmula 1 em Bahrain. <risos> Olá, amigas e amigos de Grande Premio, eu sou Douglas Rocha e, neste nosso novo vídeo, hablaremos dos testes de pré de la Fórmula 1 em Bahrain esta semana. Mas antes, les pido que deixem seu like a este vídeo, suscrevam-se a nosso canal e dinos nos em comentários sus destacados de las actividades atividades no circuito de Sakir. A Fórmula 1 tiene um equipo dominante a principios de 2023 e sigue sendo o mesmo do ano passado Red Bull. Max Verstappen foi o mais rápido do primeiro dia de provas em Bahrein e o segundo mais rápido no segundo dia. Mientras, no sábado, Sergio Pérez logrou a melhor marca do dia e de toda a semana. Mas este domínio vai mais de da tabela de tempos. Red Bull tem um é o RB19, que é rápido tanto em ritmo de clasificação como de carreira, e não tiene debilidades evidentes. Max Verstappen dijo que está muito confiado em seguir lutando por vitórias este ano. Os dois equipos mais cercanos a Red Bull, pero não tão cercanos, siguen siendo como o ano passado Ferrari e Mercedes. Pero os dois tiveram altos e baixos em as atividades em Sakir, tiveram momentos de bom ritmo, mientras em outras oportunidades enfrentaram problemas de fiabilidade. Em Ferrari há um otimismo que se sí será possível concorrer com Red Bull, mientras em Mercedes principalmente Lewis Hamilton aún está eh, séptico. Com o coche, com o W14, e cria que, tal e qual o auto se encontra em en nestes momentos, não será possível lutar por vitórias, seguir o ritmo de Red Bull. A grande surpresa em Bahrein, estes três dias, foi Aston Martin, que parece ser a quarta força da la, de la grisha. E Fernando Alonso logrou o segundo melhor tempo, é o primeiro dia de atividades mas, por outra parte, o único piloto que conhece o coche do ano passado em Aston Martin é Lance Stroll, quem não pôde participar de las atividades porque se acidentou em bicicleta. Ele eh, Felipe Drugovich Drogovic, o brasileiro campeão de Fórmula 2, e se sí, Stroll não pode correr na próxima semana, a carreira inaugural Drugovich estará em alto é um piloto sem experiência em Fórmula 1, assim que pode e tendrá muita pressão para lograr bons resultados, porque, além do brasileiro, Aston Martin também tem como piloto reserva a Stoffel Van Dorn, que esta semana não foi a Bahrain porque corrió com a Fórmula E em Sudáfrica. A grande percepção, por outra parte, foi McLaren shows admitiram que não construíram bem o alto deste ano, que têm vários ecos em sua concepção e que incluso terão dificuldades para superar a, Q1, a Q1, em 1 em classificações deste ano, por lo menos em la primeira parte da temporada. e um jornalista britânico disse que lando Norris furioso, e muito enfadado com a situação de auto, eh, golpeou uma parede em Sakir. Que te pareciam as atividades desta semana e que esperas para a Fórmula 1 para estas primeiras carreiras? Opina nos comentários, deixa tu like a este vídeo e suscríbete a nosso canal.